Olá pessoal, meu nome é Ivani Planta, sou assistente social e coach do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe e venho aqui partilhar com vocês uma experiência incrível de mentoria que eu fiz com o Alas Há mais ou menos um ano eu iniciei a mentoria com ele e na ocasião eu estava passando por uma separação difícil com crianças pequenas, um desafio de relacionamento intenso. E minha intuição foi escolher a mentoria com ele, com o Alas e E foi o melhor caminho, de fato porque não só consegui atingir os meus objetivos que eu havia estabelecido na ocasião, que era superar aquele desafio que eu estava venciando, é, o outro objetivo era expandir o meu propósito de vida, que hoje já realizo isso, através do meu trabalho de terapia quântica né, online. Também vou lançar o coaching grupo online, que é um trabalho que eu já faço há alguns anos no Tribunal, com excelentes resultados bem como o EQC, também tenho tido excelentes resultados. E além disso, né, além dos dois objetivos que eu havia estabelecido na ocasião, também houve um bônus maravilhoso, inesperado, que é a elevação dos níveis de consciência, exatamente. Então, como eu falei, eu havia iniciado no nível de consciência do medo, dez meses depois eu já tinha atingido o um nível de consciência da coragem, exatamente, é uma escala que me de Hawkers, né? Que ele estabeleceu e ela é logarítmica, ou seja, é 10 elevado a 100. E além disso, para minha surpresa no dia de hoje, né, uma amiga radiestesista mediu né, o meu nível de consciência atual, é a disposição e eu estou muito feliz. Então, por tudo isso, é que eu recomendo por demais a mentoria com a Lucilina. Façam vocês, não vão se arrepender. Além de transformar a vida de vocês vocês saírem dos desafios que vocês estão venciando, realizar os objetivos a que vocês pretendem, além disso, vão expandir também seus níveis de consciência. Então, recomendo por demais. A palavra que eu tenho para dizer agora é gratidão. Né? Gratidão eterna e sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau.